Trabalhadoras e trabalhadores, sou Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região. Chegamos ao final de 2022 fortalecidos pela garra e determinação de uma categoria que enfrentou inúmeros desafios. Conquistamos reposição da inflação, aumento real de salário, PLR maior e a garantia de direitos por meio da assinatura de acordos e convenções coletivas. Travamos também duras batalhas para defender os empregos. Este foi o caso das mobilizações promovidas na Caoa Sherry, MWL e Avibras. Lutamos ainda contra os ataques de um governo desastroso e insensível. No próximo período, seguiremos com a nossa independência de classe, diante de patrões e dos governos. Em nome da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, gostaria de desejar a todos os trabalhadores e trabalhadoras um Feliz Natal e um 2023 de vitórias e conquistas. Estaremos juntos!